Em entrevistas no terraço, falamos com uma pessoa que, independente da ideologia que cada um tenha, faz parte da história política de Gravatá. Assumiu a prefeitura por primeira vez em 2002, após o falecimento do prefeito. Dois anos que serviram para conseguir uma reeleição em 2004 que daria a ele a confiança do eleitor para mais quatro anos como prefeito. Após muitos anos, algumas complicações com as contas do município, muitas dificuldades com rivais políticos, volta ao primeiro plano da corrida política. Desde Gravatá, Pernambuco, entrevistamos a Joaquim Neto. Eu sou filho de um pequeno produtor rural, produtor de leite, lá no município de Surubim e de uma professora que tive a honra e a felicidade de ser alfabetizado pela minha mãe. Meu pai construiu na época uma escola, há quase 50 anos atrás, uma escola lá na propriedade para que minha mãe nos alfabetizasse e alfabetizasse os meus irmãos e os vizinhos. E aí... Nossa infância foi uma infância muito feliz, muito tranquila, numa fazenda, junto com animais, junto com a terra, junto com. Os tempos eram outros, eram outros, não tinha nem energia elétrica no momento, então foi uma infância muito feliz, uma infância de muita tranquilidade. E aí crescemos a... já na terceira série primária, fui estudar em Sorubim e de lá.. No segundo ano fui ao Recife, é, fiz, passei é, no primeiro vestibular que fiz, sou zotecnista de formação, terminei meu curso em 1986 e cheguei ao município de Gravatá no dia 12 de setembro, fui contratado aqui para montar um projeto de, de formação da raça girolanda, já que eu achei muito cara de reprodução de genética e de pastagem. E aqui fiquei. Fazer 30 anos que estou aqui, dos 51 anos de minha vida, 30 dos quais são vividos na cidade de Alapá. Cidade que eu escolhi para viver, construir minha família, cidade que me deu a coisa mais, o meu maior patrimônio, que é minha família, minha esposa Fátima e meus filhos, João Felipe e Pedro Augusto. mais velho, já aos 22 anos, já conseguiu lograr êxito e é médico, um dos médicos mais novos de sua turma. O mais novo, Pedro Augusto, termina engenharia mecânica aos 23 anos no próximo ano também. Então, e é aquela cidade que eu sempre tenho procurado dizer que daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Daqui é a cidade que pretendo terminar minha vida e morrer aqui. Então é isso que eu... Isso daqui em 100 anos, pelo menos. Né? <risos> <risos> Através da minha profissão, eu comecei a entrar na política, na zona rural. Existe uma coisa chamada de extensão rural, que é a assistência técnica aos produtores rurais, aos pequenos produtores. E o grande tem a condição de contratar uma consultoria, uma assessoria para as suas propriedades. E o pequeno não tinha. E foi aí onde eu comecei a ajudar os pequenos. Ajudava os pequenos e depois comecei a é, ganhar dinheiro dos grandes, tinha apoio dos grandes e ajudava os pequenos. E aí um grande me emprestava um trator. Outro emprestava um doutor, gradeava a terra do pequeno que não tinha condições. e daí comecei a, a, as pessoas a me pedir para ingressar na política. E meus amigos, os donos de propriedade, é naquele momento Gravata passava um momento muito difícil, como está passando hoje. E me pediram e sugeriram para ser candidato. E aí eu fui candidato em 1996. Pela primeira vez, fui candidato a prefeito por número 17 no, no PSL, minha primeira edição. Em 1996. E aí perdi essa eleição, fui o mais votado da oposição e perdi essa eleição. e ganhando, né? Em 2098, eu apoiei o governador Jarbas Vasconcelos na sua primeira eleição. Foi uma eleição vitoriosa, estava no PMDB já e seria o candidato natural do governo. Fui aqui forçado a ser vice e no ano de 2000 fui vice-prefeito, com o falecimento do prefeito em 2002, no dia 20 da prefeitura. Depois vim reelegi em 2004. Elegi um sucessor lá em 2008. E aí fui para uma eleição que era um projeto político nosso, que eu tinha demanda, que eu tinha planejado. Era ser prefeito. E elegei um sucessor e ser candidato a deputado estadual. Em 2010, perdi a eleição, tive 25.100 votos. Fiquei suplente de deputado estadual. Mas não logrei isso. Fiz o destino e saí. Né? Aí vem... 2012, a eleição mais difícil da minha vida, da minha história. É, eu, Deus, meus amigos, conta tudo e contra todos aqui. E tivemos 40% dos votos. Aquele pior momento da nossa vida. E aí tem eleições que você ganha perdendo e eleições que você perde ganhando. A eleição de 2008, eu capitalizei eu perdi ganhando, até porque vamos ganhar a eleição agora em 2016, porque fui candidato lá em 2012 e mantivemos o grupo e a população, a esperança da população em dias melhores para a cidade de Gravatá. Porque se naquela hora eu não tivesse sido candidato, jamais eu estaria sendo candidato agora. Nós estamos vendo aí esses acontecimentos aqui em Gravatá, Joaquim. A greve é um direito de todo funcionário. No meu governo teve greve, teve. Agora. As coisas que aconteceram essa semana no município de Gravatar são coisas de uma gravidade muito grande. Durante os mais de 100 anos de história da cidade, ninguém nunca viu a prefeitura de Gravatar ocupada por funcionários públicos. Ninguém nunca viu o funcionário público ser tratado com a indiferença que é tratado pela gestão pública na atual. São tantas as coisas que... É o que aconteceram nesse município de Gravatá é principalmente a falta da continuidade de tudo que nós planejamos e deixamos em andamento. A título da educação, que é o carro-chefe de qualquer município, sendo educar as pessoas jamais você vai fazer nada. Você não vai conseguir mudar a vida da cidade se não começar pela educação. Se você não começar com a educação, você não vai mudar. E aí foram os investimentos que foram feitos na educação, que foram feitos na saúde, os investimentos que foram feitos no turismo, os investimentos que foram deixados para infraestrutura que não sofreram continuidade e o turismo da cidade, então, muitas e muitas coisas, tudo praticamente tudo foi destruído, poucas, pouquíssimas coisas, o social, a segurança. Se você observar direitinho, talvez a conservação da cidade a autoestima das pessoas, mas a coisa mais importante que fizeram durante esses últimos oito anos foi faltar com atenção às pessoas. E se você não cuida bem das pessoas, se você não está bem perto das pessoas, você não adianta construir nada, porque nada vai dar certo. Porque tudo que você faz é faz em função das pessoas, em função do povo, em função daqueles principalmente, Daqueles que mais precisam, daqueles mais necessitados. Os grandes ele já tem, não precisa do poder público tanto, precisa para crescer mais. Agora o pequeno mais humilde, esse sim, esse precisa muito. É do poder público, pense neles, que lembre deles 24 horas e que esteja sempre presente na vida de cada um deles. Com certeza, Clebson Amsterdão, essa sempre foi minha conduta. Eu sempre fiz política com responsabilidade, mostrando os erros e cobrando os resultados E acompanhando e fazendo Com que as coisas aconteçam, com que o município cresça Essa vai ser Uma das muitas ações Que nós vamos fazer aqui Tanto no rádio, como nos blogs Nos jornais, como também na rua Conversando com as pessoas, essa vai ser minha conduta como sempre foi É sempre um aprendizado né? A cada hora, a cada minuto Você aprende mais Uma das coisas que mais você aprende Com o tempo é saber esperar Se esperar a hora certa que tudo vai acontecer na hora certa. Esse é o primeiro momento. E a uma outra grande coisa que faz parte da sabedoria da nossa vida, é que os anos estão ensinando isso aí, é você saber ouvir as pessoas. Você precisa ouvir as pessoas. Porque se você não ouvir bem as pessoas, talvez você tome decisões que não vão ser acertadas. Então, saber esperar, ouvir as pessoas, trabalhar, e uma série de outras coisas, são muitas coisas que você vai aprendendo. E às vezes hoje, na idade que eu estou, talvez você produza mais trabalhando menos. Fazer equipe. E o grande papel do líder é criar equipe, pessoas de confiança, com capacidade técnica, de centralizar e cobrar o resultado lá na frente. Então, é. A cidade precisa voltar é a melhorar o IDH. A melhorar o índice de desenvolvimento humano, que é justamente... É vida, qualidade de vida, é, a cidade precisa ser, se tornar cada vez mais atraente para que as pessoas investam aqui no município e as pessoas investindo, a cidade sai ganhando com isso e as pessoas ganham. Então, o maior investimento aqui é IDH, a melhoria do índice de desenvolvimento humano que vai culminar com os investimentos na educação, na saúde e na geração de emprego e renda que é esse um fechamento de uma base de qualquer gestão. Se você não faz isso, você não vai ter gestão. Você vai ter, talvez, um, algum governo, mas que não deixa as marcas. Porque você, principalmente na gestão moderna hoje, você tem que ter gestão eficiente. E se você tem gestão eficiente, você precisa ter planejamento, você precisa ter a, a equipe, você tem, você tem uma série de requisitos para que isso venha a acontecer. Né? E no final, tudo resume-se a pessoas, tudo resume as pessoas. O maior patrimônio de um município é são os funcionários e, são, e é o povo. Prédios, móveis, não é patrimônio, mas o patrimônio são as pessoas. Se as pessoas estão bem, a cidade vai dar bem. Se as pessoas não estão bem, a cidade não vai dar bem.